Hoje, a macabuqueira te leva até a Turquia. Vamos conhecer Istambul. Istambul nasceu em 657 a.C. com o nome de Bizâncio, quando o rei de Mégara fez uma consulta ao oráculo de Delfos e recebeu uma resposta enigmática. Já em 330 d.C. Constantino, o Grande, fez dela a nova capital do Império Romano e no século XV foi tomada pelos turcos que fizeram dali a capital do Império Turco Otomano e foi algo tão importante que marcou o fim da Idade Média e ficou conhecida como a Queda de Constantinopla. Atualmente, com uma população estimada em mais de 15 milhões de habitantes, Istambul é a maior cidade da Turquia e a quinta mais populosa do mundo. O rio Bósforo divide a cidade em duas partes, tornando-a única no mundo a estar em dois continentes, Ásia e Europa. Ao longo do rio é notável antigos palacetes que eram moradas de famílias nobres otomanas, A moeda local é a lira turca, que é um pouco mais desvalorizada do que a moeda brasileira. E a religião predominante no país é o islã, com pequenas minorias de cristãos e judeus. O símbolo islâmico também está presente na bandeira do país. Na culinária local se destacam os kibis, kebabs e o dolma, que é um prato preparado com folhas de uva, carne picada e ervas aromáticas. E que tal provar um sanduíche de peixe? De sobremesa você pode provar o baclava, que é um doce típico à base de açúcar, frutas secas, nozes e mel. De longe se notam as várias torres das mesquitas espalhadas pela cidade. Entre elas, as da imponente Santa Sofia, que é um dos principais monumentos da cidade. Na sua parte interna, as figuras feitas com pequenos mosaicos a tornam ainda mais especial. O Palácio Topicap, na mesma região que Santa Sofia, também é outra maravilha à parte. Ali, podemos ver o verdadeiro palácio de um sultão. Pelas ruas centrais de Istambul também é possível encontrar charmosos bondinhos elétricos de época que fazem conexão entre algumas praças. Vamos ficando por aqui, mas antes é importante lembrar. Istambul é um mundo, e a Turquia principalmente. Nos vemos na nossa próxima viagem.